Boa tarde, pessoas. Eu me chamo Liana Dallelaste, sou professora aposentada, empreendo com a venda direta há 23 anos e agora estou nesta magnífica empresa que é a Gionesse Global, há três anos. E eu venho aqui dizer para vocês o que estamos fazendo que está revolucionando a forma de fazer marketing digital que é o Marketing Multinível Digital. Uma nova maneira de alavancar o seu negócio. Imagine só que os prospectos, os leads, chegam até nós pelo celular. E eu aqui, na minha rotina diária, fazendo as minhas coisas, de repente, os plim-plim do celular, e é um novo lead, um novo prospecto, querendo saber mais informações sobre o nosso negócio. São pessoas do Brasil inteiro querendo mais informações sobre os nossos produtos, sobre a marca, enfim, sobre a qualidade dos nossos produtos. E nós estamos numa maratona multinível digital com os nossos líderes, o Leandro Fonseca, que ele é, é especialista em marketing, e o professor Robson. Esses dois grandes líderes não marcam esforços em nos ajudar para termos mais sucesso. Gratidão, Leandro. Gratidão, professor Robson. E também gratidão a Luísa, que está ah, disponibilizando seu tempo em nos ajudar. Tá? Eu quero dizer uma coisa neste pequeno vídeo, que este negócio é fantástico e que eu estou amando. Um beijo a todos.